uma terra muito distante, mas que está presente aqui na universidade a partir do Instituto de Letras, entre outras iniciativas, uh, com o Memorial da Imigração e Cultura Japonesa. Né? Esse mês agora nós também tivemos a, a Expo Japão, né? comemorando os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Para falar sobre o Memorial da Imigração e Cultura Japonesa, que surgiu em 2009 a gente trouxe aqui para o extensão em foco a professora do Instituto de Letras, professora de língua japonesa, a Tomoko Kimura Gaudioso, que vai conversar com a gente sobre essa iniciativa. Professora Tomoko, para a gente uh, começar, né, o nosso papo. Uh, o memorial completou uma década de existência, uh, vai completar uma década de existência agora em 2019. Ele surgiu em 2009. Como é que surgiu essa ideia de criação desse espaço aqui na URGS? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço esse convite da Rádio Universidade. A né? minha mãe conheceu esse rádio já na década, acho que de 1970, quando o rádio tinha só um horário assim, muito restrito, agora é 24 horas por dia. Né? Então, sinto muito honrada. Bom, o Memória de Admiração em Cultura Japonesa da URGS é um programa que já tá, completou nove anos o ano que vem vai ser o décimo ano, né, como o senhor já tinha falado. É, surgiu Essa ideia surgiu é, em 19, é, 2006, com o professor André Soares, da Universidade Federal de Santa Maria, que começou a fazer a pesquisa sobre imigração japonesa no Rio Grande do Sul. Aí o, nós fomos conversando, o URGS e o UFSM, e isso resultou ah, na criação de um espaço de memória onde a lembrança dos imigrantes poderiam ser é, preservados, assim como resgatar a cultura japonesa. Né? E como é um espaço de instituição pública, o é, URBIS ofereceu vamos dizer, esse espaço para que todos pudessem usufruir. Entre outras atividades que são desenvolvidas no memorial, quais são algumas que a gente pode citar, que foram criadas e desenvolvidas ou que ainda estão em desenvolvimento? Bom, é, esse programa é, é, é em forma de projeto de extensão. Então, o projeto é encaminhado anualmente, mas é uma ação contínua. e Além de fazer entrevistas com os imigrantes, recolher, é, coleta de dados propriamente ditos, para poder disponibilizar aos pesquisadores e público em geral, fazemos atividades de extensão... É, mais de cultura japonesa, como dobrador de papel, caligrafia japonesa, encadernação, entre outras atividades Bibiana Dávila está aqui para conduzir entrevista comigo, boa tarde Bibiana Boa tarde, boa tarde entrevistada uh, Como é a relação de vocês com a comunidade de descendentes japoneses aqui do Rio Grande do Sul? Eles têm algum envolvimento com, a, com o memorial? O Memorial tem oferecido assim, oportunidade para esses imigrantes poderem participar, por exemplo, esse evento que está acontecendo agora uh, na Universidade, que é 110 anos de imigração japonesa uh, no Brasil, EXPO 110 anos, o Memorial uh, atuou junto com a comunidade japonesa para que os próprios imigrantes pudessem oferecer seus depoimentos né, de como chegou no, no Brasil, a acolhida, é, como se estabeleceu e toda essa jornada, aqui é, no, no caso, a imigração japonesa no Rio Grande do Sul, que começou em 1958 é, e, e até hoje em dia. A senhora Falou a respeito de uh, do memorial trazer objetos, documentos, enfim. Qu pode estar algum exemplo disso para a gente poder ter uma, uma, uma algo mais concreto assim? Que tipo de documentos trazidos do Japão pelas pessoas que vieram para cá, uh, o público pode encontrar? É maioria dos documentos são os livros referentes à imigração japonesa. Outros são alguns relatos gravados em CD não são muitos, e objetos tridimensionais, por enquanto, por questão de espaço físico, nós apenas estamos localizando na casa desses imigrantes japoneses, mas futuramente pretendemos obter um lugar físico maior para poder acolher, né? poder expor esses objetos tridimensionais. E como é a relação entre a comunidade acadêmica e o memorial? Vocês têm... Bastante alunos interessados em descobrir mais sobre a cultura japonesa, sobre a imigração, ou ainda tá no início, assim, a comunidade é, não tem envolvimento? É muito interessante esse aspecto, assim, de procura de, de público em relação ao memorial. Nós temos, no Instituto de Letras, temos uh, curso de bacharelado em formação de tradutores japonês e português. Por incrível que pareça, a maioria desses graduando são brasileiros, né? Com, de, de, Uh, os alunos de uh, ancestralidade japonesa, dá para contar nos dedos. Ou seja, ter, brasileiros têm muito interesse em conhecer a cultura japonesa e a sua história. A senhora é nascida no Japão. Como é que uh, uh, vê esse tipo de movimento de pessoas uh, do Brasil interessadas, não uh, simplesmente uh, uh, descendentes de japoneses, mas brasileiros, uh, que não têm relação, digamos, de parentesco com, com o Japão, interessados na cultura japonesa que é uma cultura tão diferente da nossa. É, acredito que isso seja já tenha começado desde que o Japão abriu portos para o Ocidente em 1868. Aí pouco tempo depois criou aquele movimento japonismo, né? Começou na França, depois para um, os portugueses também se interessaram muito uh, pela cultura japonesa. Venceslau de Moraes foi um grande correspondente que acabou se enraizando e radicando no Japão que trouxe muita coisa da cultura japonesa para o, vamos dizer mundo lusofônico inclusive o Brasil isso na semana de arte moderna que houve houve muita aceitabilidade dessa cultura japonesa dentro da comunidade brasileira isso foi se desenvolvendo né foi crescendo tanto é que mesmo na, durante a Segunda Guerra e mesmo com aquela repressão toda, o, me parece, me dá essa impressão que os japoneses foram tratados bem pelos brasileiros. Isso acho que mostra uma boa acolhida né, dos brasileiros em relação aos japoneses. E o que você acha que os brasileiros têm a aprender com a cultura é japonesa? Pois é, toda cultura tem o um seu intercâmbio, né? japonesa é, é conhecida, assim, vou dizer, talvez seja um estereótipo japonesa é, de serem muito trabalhadores, honestos, mas, por outro lado, o Japão também tem seus problemas, talvez por conta disso, trabalhar muito e acaba morrendo, assim, vamos dizer, é, é, o alcoólico, né? no caso dos brasileiros, são pessoas mais... Talvez seja por ser mais alegre, sabe aproveitar a vida. Então, os japoneses têm muito a aprender. do que eu ouvi falar, assim, há, um, há algum tempo atrás, que os antropólogos japoneses estão pesquisando para melhorar a qualidade de vida dos próprios japoneses lá, aprendendo como curtir a vida, né? e que os brasileiros sabem fazer. que os japoneses, acho que estão tá um pouco a ver. Talvez você esteja errada, mas é, é um fato que acontece. Essa interculturalidade, né? essa questão de... de não, é, não vou dizer choque de cultura, porque choque dá uma impressão ruim. Na verdade, são coisas totalmente complementares e uma uh, traz acréscimos à outra. Seria talvez a grande... Uh, uh, o, o ponto mais enriquecedor do trabalho, não só do, do Memorial de imigração e Cultura Japonesa, mas de, de, de todas as, as, as questões culturais que envolvem o Instituto de Letras e, e outros setores aqui da universidade, professora? Olha, choque de cultura eu acho que existe. É, assim, assim como tem choque de cultura africana em relação aos brasileiros, é, afro-brasileiros em relação a africanos, em relação aos japoneses, japoneses com chineses, com coreanos e próprio brasileiro Então, eu acho que é uma certa turbulência né, de, de, de, de troca cultural, assim como acontece nas reações químicas. Mas é, acredito que tudo vai se ajeitando para o melhor conforto de todas as culturas. E nos próximos meses, que tipo de atividade a gente pode esperar do memorial? Agora, em agosto, ao comemorar 110 anos, a comunidade japonesa está preparando o uh, Festival do Japão uh, direcionado a essa temática. Então, o Memorial de Migração e Cultura Japonesa, aqui é da nossa universidade, uh, estamos uh, trabalhando em participar, né, colaborar para oferecer os dados, talvez participe assim é, Uma banca, a própria universidade está sendo contactada pela comissão organizadora para podermos participar e colaborar é, dentro da comunidade japonesa e, as, e os públicos é, visitantes. O Memorial promove uma série de atividades. Uh, shodô, origami, furoshiki, desculpe se a pronúncia está errada. Não, tá uh, como é que uh, co Como é que são essas atividades? A senhora podia explicar assim, uh, enfim, o que, que significa cada uma delas? Bom, o origami é a dobrador de papel, é, e inclusive convido a todos. É, universitários que nós, este ano, a URGS vai sediar o Seminário de Extensão da Região Sul, que envolve universidades uh, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o URGS vai sediá-lo. E o tema é Diversidade e Transformação, do qual vamos participar com dobradura de papel em formato de borboletas. Aí porque vai desde larva, então vai se transformar em borboleta, e o, e o organizador desse evento, a própria extensão, é, nos convidou para fazer essa participação. O shodô já é caligrafia é, japonesa, né? se bem que é oriunda da China, mas acabou se aperfeiçoando no Japão, tal qual. É um caminho da escrita, assim como tem kendo, do judô, existe o shodô, e contribui, talvez, para aperfeiçoar a concentração de memória, né? a tranquilidade. Então, nesse sentido, oferecemos periodicamente a of essas oficinas. E furoshki, por sua vez, é uma técnica de amarra de pano, pedaço de pano, é o trouxinha, de várias, forma de várias formas, é onde promovemos é, aproveitamento de de, de pano, vamos dizer, para é, diminuir o descarte de plástico para não, não contaminar o meio ambiente. É, essa técnica de Froschkin, inclusive, foi promovida com bastante força pelo governo japonês, é, pelo ministro do, do meio ambiente da época, alguns anos atrás. A professora tomou o ano passado no SeURS no, no de Foz do Iguaçu, o, quem não, não pôde comparecer, eu estava representando a projetoria de extensão, os origamis a professora tomou que foram a grande atração do estande da URGS, ah, né? Pois é. Trazendo muitas pessoas interessadas em, enfim, na, nas dobraduras e outros. Eu, eu nem me lembro qual, qual era o. o, é, o que, que vocês fizeram com o papel? Eu não é, lembro o papel exatamente. Aqui são é, borboletas, eu não me lembro o é, que, que era no passado. Borboleta, caixinha, eram cubos. Quer dizer, é origami é interessante porque pega assim, um papel já descartado em vários lugares né já impresso revistas velhas, jornais e vai transformando em outros objetos né e, e também a melhora assim o exercita aquela capacidade sinestésica dá para apreciar as cores, né? e o formato, então tudo isso, foi, e interação pessoal, né? as pessoas vieram, gostaram, falaram, então tem várias uh, funções que, que o Howard Gardner chamou de uh, inteligências múltiplas, então ele trabalha bastante essa, essa questão de várias inteligências que as pessoas possuem, né? ativam, do, do modo que, que eu acho que é um, é um bom boa atividade assim, para fazer interação entre pessoas e, ao mesmo tempo, uh, se aperfeiçoar né? para a gente se exercitar de forma barata. assim Muito bem, professora Tomoko Kimura Gaudioso, coordenadora do Memorial da Imigração e Cultura Japonesa. Obrigado pela participação aqui na Extensão em Foco e sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigada e agradeço à Rádio Universidade por essa oportunidade de conversar um pouco. Vamos agora às notícias da Extensão. Está aberta até 8 de junho a seleção interna da URGS de Trabalhos de Extensão para o SEURS 36. Serão selecionados 17 projetos entre as categorias Sertulhas, Oficinas e Minicurso, além da Mostra Interativa. Neste ano, a URGS sediará o evento, que acontece entre 28 e 31 de agosto. O Seminário de Extensão Universitária reúne instituições públicas de ensino superior da região sul do Brasil. Mais informações em urgs.br ProRest. Acontece até 15 de junho o segundo módulo da Exposição Sem Título, do Instituto de Artes da URGS. A mostra reúne os trabalhos desenvolvidos em 2017 pelos alunos do bacharelado em Artes Visuais. Entre as obras estão vídeos, fotografias, pinturas e esculturas, entre outros. A visitação está aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. A entrada é franca.